pessoal do outro lado, tudo bem? Aqui é o Otávio Sage e vocês estão no Leite com Biscoito Aê E aí meus monstrinhos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô com a D e a gente vai gravar uma tag muito legal pra vocês E o vídeo de hoje, então, é uma tag chamada maquiagem surpresa E como faz? Como que é essa tag? Você explica pra gente A gente escolheu uma pessoa que entende muito de maquiagem, que é o meu namorado Pra caralho você joga aqui, Fê, vai Olha só, ele é... Nossa, ele entende super, assim, ó É tipo o maquiador mais incrível da, Assim, da na nossa história Não tem noção E ele vai escolher um Número X de maquiar, a gente Não vai poder usar todas que a gente tem Ele vai escolher algumas Que a gente vai ter que criar um look Exatamente escolher. E a gente não sabe Nada que tem na caixa É, <risos> o Fê também não sabe Que ele vai escolher Porque, <risos> porque ele não entende nada é. E eu espero que tudo fique muito bem Então, confere o vídeo Gente, eu fui incumbido de escolher o a maquiagem que eles vão usar no vídeo eu não faço ideia do que é cada coisa dessas mas eu vou tentar fazer escolher a coisa mais trollável possível então vamos lá eu escolhi esse coisa que eu sei que é pra fazer o olho de assim de gatinho eu vou botar esse um negócio colorido aqui porque é o único que cabe na caixa eu vou botar esse porque eu queria ver o Otávio usando esses cílios ali eu vou escolher algum desses que eu não sei se tem cores vou colocar aqui com esse aqui que parece ser branco vou te pagar nós. esse aqui que é brilhoso que vai ficar bem divertido tem glitter também esse é roxo tá escrito junto. aqui tem essas coisas coloridas também que eu vou jogar ali dentro e tem um lápis rosa eu tô imaginando só como o Otávio vai ficar isso aqui parece ser legal porque é cheio de glitter também vou usar e vou colocar esse lápis branco e por fim esse coisa que eu acho que é um pó. E esse, que é um batom. Ah, não, tem outros batons, deixa eu ver uma cor bem feia. <risos> Essa que é marrom. Beleza. Vai ah, ver estreca que Tá. Eu sabia que ele ia colocar esse glitter, tinha certeza. Meu Jesus, eu vou ficar purpurinado. <risos> que que é isso, rosa? Temos um... Um batom marrom. <risos> Boca, né? Morena, sensual. Tem dois blushes, esse aqui é sombra? Os dois, você pode usar o dia que você quiser. Né? Meu brilho, que eu adoro. Ô, oh, Fê, como é que você não escolhe coisa morena e depois coisa branca? <risos> usar um maravilhoso de glitter. Ô, oh, amor, Bem mas Tem até possível, assim, né? ué. Gente do céu, que maravilhosa. Eu acho que vou fazer você de doll. Vou virar uma boneca, é. gente, olha só. Porque ele pegou várias coisas que dá pra usar. Nossa, tem tipo muita coisa. A pele, né? Putz, ele não pegou a base? Vai ter que usar bem Sim, bem O hum. Seu bigode tá nascendo, tá? Droga. Assim você dificulta a minha doll. Agora sim, vou dar destaque. Que eu queria. Uhul. Agora a gente começa a trabalhar. Hum, vou sair daqui maravilhosa. Vai sair daqui pronta, teve concurso da Barbie. Você é a próxima doll brasileira. Brinks. Vocês se cuidem aí, que estão assistindo, seus sonhos sendo instruídos. Eu se vou ser é a próxima doll. Sabe aquelas aquelas Elsa que você compra no camelo, que é torta? Se eu a próxima. Para! Inspirada em mim. Não vai não. Você não sente fasquinha? Uh! Você sente fasquinha? Às vezes. Feia, eu tô maravilhosa! Sim! Acho que você não consegue ver o efeito que eu quero. Não! Peguei! Ai, essa cor ficou ótima no seu tom de pele! Puta, esqueci de passar o pó, pode pó que ter sido... Ah. Quem é que passa o batom antes, cara? Agora quando eu for colocar o pó, ele vai perder o brilho. Tô maravilhosa, tô em alta, com batom que trata os meus lábios. Tem vitamina. Tem... Pode ficar séria. Ai, meu Deus, que brava! É difícil, cara. Eu acho que eu acho que vai ficar torto, né? Eu vou tentar, porque a gente tem que fazer, não é mesmo? É a vida. Nossa, que lindo. É horrível isso daqui pra controlar. Sério? Pode ficar olhando só pra, pra mim, isso. Hum, como você é linda. eu <risos> tô com a cara limpa ainda, gente, que vergonha. Eu não sei, tá faltando a mesma coisa. Do, do verde, isso. Essa cola parece da coisa. O que você acha que é? Parece uma versão pocket de vazio de não, não é lubrificante. Não parece uma versão pocket de lubrificante, galera? Não, não. Essa é a melhor cola hum, de você quantos filhos. filhos? Eu vou colocar o um que mais costuma. Oh, que meiga. Pode Já abrir, é. deixa eu ver. Ficou tão legal. Ai, meu Deus. Eu acho que combinou muito a Cecília. Ficou lindo. Tô maravilhosa. Ai, eu gostei, gente. Tô maravilhosa. Gostou, eu gostei. Eu gostei eu mesmo. Vamos ver agora, vamos ver. Eu não sei como fiquei. Confiram a minha reação à maquiagem e a outra parte do vídeo no canal da Dede. É isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado Hoje a gente tá aqui com a DD e com o Fê O Fê também tem um canal, ele voltou agora a fazer postagem Vocês provavelmente já conhecem a dele Então quem não conhece, quem conhece, quem já não é inscrito, se inscreve Quem é continua seguindo, seguindo a D, porque é a D, gente. Olha isso aqui, gatíssima da tribo. Chefe. O Fê agora voltou também, pra quem não conhece, o Fê é tipo, quase o marido da D, né? Todo, todo amorzinho. <risos> <risos> e ele voltou pro canal dele. Faz quanto tempo que você tinha parado o canal? Ah, eu parei por uns seis meses, acho. E agora ele voltou com conteúdos muito legais. Então eu vou deixar pra vocês aqui embaixo a informação do canal do vocês... Se inscrevam! Não se esqueçam de se inscrever. E pros meus inscritos... Um beijão pra vocês. Até a próxima aí. Falou. Tchau.